Galera do trabalhar em casa ganhando, é, eu fiz aqui uma pequena sequência de vídeos, tá? No qual eu vou te apresentar três tipos de negócios que você pode trabalhar em casa e obter lucros. Mas tudo, vou logo te avisando. É, tudo depende da sua, é, do seu esforço. Tudo vai depender do seu empenho e tudo vai depender de você acreditar no tipo de negócio que você está. Tá bom? Então é o seguinte. Eu vou fazer três vídeos Nesse primeiro, nesse primeiro vídeo Eu quero te apresentar é, Um tipo de negócio que você pode fazer Dentro da sua casa Com pouco investimento E que pode ser muito rentável Mas vou logo te avisando Vai depender do seu esforço tá? E é você trabalhar com salgados tá? Coxinha, risole Esfirra, beirute é, Todo tipo de salgado né? São muito fáceis de fazer são é, produtos extremamente rentáveis Porque são custo são fáceis de fazer né? Mas precisam-se de, de técnicas para que você possa fazê-los E é, são produtos que você vai demandar de é, saber como vender tá? Por isso que para você fazer esse é um tipo de negócio Que você tem que saber fazer o produto é, ver a lucratividade e saber vender tá por isso que quero te recomendar aqui o curso é lucrando com salgados tá que é é um curso básico barato que vai te ensinar você a fazer os salgados vai te ensinar você a trabalhar com coxinhas risoles todo tipo de salgado Vendê-los e obter lucros, né? E fazer assim com que o seu negócio se escale né? e melhore cada dia mais, tá? Então, se você quer aprender como fazer salgados, trabalhar com salgados na sua casa, né? Então, eu quero te recomendar aqui o curso Lucrando com Salgados, tá ok? O link está aqui embaixo na descrição. É só clicar lá e você vai ter todas as informações que você necessita. Muito obrigado, Forte abraço e até mais!